Salve aí família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá, mano? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus Seguinte, quer jogar comigo, mano? Vai lá no meu Insta, me manda um direct Que eu respondo todo mundo e vamos marcar pra jogar junto, beleza? Antes de começar esse vídeo, mano, já fortalece aí no like, tá ligado, mano? Se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas Já se inscreve no canal, mano, não hesita, tá ligado? Pra não, você não perder nenhum vídeo, mano Então é isso, vamos lá, vamos assistir mais uma Among Us. E é isso aí, tamo junto, bem-vinda família Bom, mano, essa ideia de Among Us aqui foi muito da hora. Os moleques falaram, Fernando, vamos fazer uma parada diferente? Eu falei, mano, demorou. Vamos jogar e vamos ver como é que vai ser, mano. Então a gente decidiu fazer um esconde-esconde, velho, tá ligado? E como é que funciona? Você já vai saber. É muito simples, mano. Quem tiver de impostor vai falar quem é. Os outros integrantes vai se esconder, tá ligado? Enquanto... O, o, o impostor procura, mas o que, que tem de diferente nisso? A visão dele é muito curta, mano, é o mínimo possível, tá ligado? Então é isso, mano, outra, ele tem que tentar achar todo mundo Enquanto todo mundo, todo mundo completa a task, velho, é muito massa, de verdade Então, se você não sabia dessa, mano, já pega essa ideia e já joga, beleza? Então vamos lá, mano, vamos assistir aí, topzera Tchuto, 10, 30, 10. tô saindo, ó 10. Ah, não precisa, o João sai. <risos> ah, não, é. Vamos lá, cadê vocês? Aonde vocês estão? Sou... Não sei, não eu sei. sei. Eu sou amigo de todos. Aham, uh -huh. sim. Não. É sim, amigo de todos. Eu preciso. Eu quero fazer uma amizade. Fecha a porta, cara. Fecha a porta sozinha, pô. Não pode fechar. Aí ela ia, ó. Meu Deus do céu, velho. Eu tive. Caralho, eu ia ter um infarto aqui agora, eu acho que era o cara me matar, viado coleguinha. Por que, é que quando eu sou impostor não vejo ninguém quando eu relaxa, não sou todo relaxa. mundo me aperta, vê? Aperta não, aperta não, bora ficar aqui, bora ficar aqui relaxa. Aperta não, vou ficar aqui, pô. Não, não me manda, falei, não, não. não me mate. Por que você não foi atrás do Moscou, hein? Não. Meu, é eu sério. Saiu, eu mulher, falei, né? eu falei, eu falei, eu falei, ele não sai, tu saiu. Obrigada, <risos> <risos> colega. O Fernando que foi malvado. Ele viu eu e quis me matar, você não. Linguiceiro, velho. Matou, matou tu também, foi... <risos> Vé, eu tô tão escondido que nunca que o Fernando vai me achar. Ó, oh, o fantasma aí, faz <risos> missão, porque a gente ganha, Nossa, tá ligado? agora eu quero saber é verdade. Morri! Ele tá aqui! Nossa, eu vi, eu eu vi, o, eu vi o vermelho matando preto, velho. Vem pra cá, amarelo. corre é amarelo? Não volta, volta Ciano. Volta Ciano. Olha o Ciano morreu. Ah, <risos> Corre, Ciano. Corre, Ciano. Ah, meu. Opa. Corre, Ciano. Dribblei, driblei, driblei. Ele tá lá, ele, ele tá lá no meu corpo, tá. Tá no meu corpo, desceu, desceu. Sai, Ciano, volta, volta. Ih, Sentido, eu mano. ainda falei, cara. Iuhu, cadê todo mundo? Dá licença que eu sou o maior pique-esconde da história. Tá ligado, velho? Caraca, é muito ruim. Eu você não vê nada, velho. Te matei faz andando. Esse, faz as testes. Ô, oh, faz as testes que eu já terminei minhas testes. Vai, cara. Tem falta fazer testes que tu vai morto. Eu aqui, que eu mesmo Eu Meu Deus, Nossa, mano. É cara, de... ainda da tem da muita de... teste, de... viado. Pra mim, só tem mais uma. Não adianta paga a luz, meu filho. Você consegue, consegue fazer aquela teste do Lab rapidão? Não, tem que esperar mesmo. Como é que alguém manda mesmo. Já fez daí também. Caraca, que silêncio Sim, eu... é esse? Ah! Eu ah! já é é ah, Bora pro Xeh! Bora pro X1, velho. O pai é monstro, tá ligado, velho. Uh, uh, bem na hora que eu terminei meus tasks, mano. Bolinha, A Ellen bolinha. caiu de volta, não? Ellen caiu. Quem é? Quem é? é? Eu sou o impostor, eu. O branco, o branco. Não, conta, é? conta o até branco. 30, conta até 30. Nossa, Show. tem que fazer da chave. Calma aí. Ô, oh, não, mata ela não, que eu acho que ela caiu. Não mataram, não. Caiu, não. Né? Eu não ouvi ninguém falar, ai. Véi, pra que, que eu fui inventar de entrar no grupo do Ferro? É, eu <risos> também acho que esses caras aí... É tudo Meu Deus, velho. <risos> ah, não, velho. Ah, que vi missão, vi. missão do demônio, cara, essa missão aqui. E a missão do satélite, velho, que é uma BQP, bicho. Você tem que achar o satélite, é satélite. mano. Tem que achar o planeta aqui, mano. Ah, é foi, tô indo. como é, é que faz isso assim. aqui. Aí, completei a tarefa. Meu Deus, o branco tá aqui, acabou de e aí, matar. Ei, Daltônico. Ei, Daltônico. Quem é? Qual a hein? Ó, o Daltônico não branco, sabe cor, então não vale. Pinguim, foge daí, foge daí, foge daí. foge daí. Calma, calma, calma, gente. Não sai não, fica gente, aí. Gente, calma. Pelo amor de Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, calma. É o branco. Ele saiu, vai pro... Vai pro bagulho do lugar. Pode dar uma task pra mim agora, né, Renan? O Jason ah, tá aqui. Marido. Jason, ele eu tava eu aí eu em cima, Jason. <risos> <risos> Susto, volta, da pinguim, volta pinguim volta pinguim volta pinguim boa ele tá bem ali mentira ali onde ali onde ah eu vem um... bem, vem o ah se lascou se lascou era pra ter vindo pra ué pra mim você estava lá do outro lado Pra mim o marrom ficou do outro oh, lado ô alguém volta ah. comigo aqui por favor velho nem a pau você tá querendo Ai. que a... você tá querendo que a gente vira sacrifício Bora ficar aqui, bora ficar aqui dentro, pouquinho, bafo. Ah, volta, volta. De volta, volta, volta, eu volta! volta. volta. <risos> Vai, tá, eu falei pra vocês voltar comigo, vocês fizerem. Eu preciso ir numa missão lá embaixo, velho. Sai pra lá, Satanás. Eu tô. Mano. Ele. Será que ele viu vocês? Caramba, quase que a gente morre, a gente morre Essa missão do planeta, fica aqui comigo, fazer essa missão aqui rapidinho. Gente, não, ó, não vale fechar a porta, velho. É só a iluminação. Tá? Não, a porta fecha sozinha, cara. Ah, manos. Ó, tipo aqui, ó. Todas as portas fecham sozinhas. Gente. Eu tô com medo, gente. Eu terminei eu a minha missão já. Tá. Terminei a minha. Que terminei. Que eu tô com, eu tô com ah, co o Daltônico aqui. É aí. Eu calma, eu calma. Eu falando, eu eu <risos> não, eu me segue. Ai, me meu tá... Deus. Meu Deus. Não, Jesus. Meu Deus, meu Deus. Vai ficar todo mundo junto. Ele tá onde? Ele tá onde? Ele tá onde? Ah, Que coiteiro! Ele tá onde? Ele tá onde, Fernando? Ele tá onde? Ah, não. Tem que porta. Segundo eu saí. Pintas. Não acredito, que agonia, velho. Ah, Sai, bem. Luca. Ah, mano. o Jayce, ele tá aí, Jayce. Todos, ah, Todos os tripulantes já terminou as tarefas? Não, eu tava fazendo, <risos> mas ele tava me seguindo, <risos> mano. É Moscou. Um mim, já era, Moscou. Um tripulante. <risos> não, segura, segura, segura. Segura, gente. Eu ah, não ele. perdi, não. Velho, faltou uma missão pra mim, gente. Já perdi. tem vai, vai. Faltou uma missão pra mim, falta uma missão. Não, não, não, não. <risos> tudo. Faltou uma missão, falta uma missão. missão. Terminaram tudo. Terminaram tudo. Terminaram tudo. Aí, terminou, terminou, tudo. A tudo. Eu preciso esvaziar o lixo, velho. Eu não sei onde é. Vai, vai, a última. Eu não a sei última, onde esvaziar o lixo, velho. Ele, ele, ele tá lá na Mad Bay, ele tá na Mad Bay. Botei, botei energia, energia. botei energia. Ele tá passando aqui na porta agora. Tá na Mad Bay, tá na Mad Bay. Tá faltando o ferro. Eu sou eu. Sou eu. Fazer missão aí, cara. Gente, falta termina uma mesmo. pra mim do lixo, cara. Falta, falta uma missão, vai faltar uma missão, cara. É pô, que, que reportou? Não é pra reportar. Dá. Quando todos os tripulantes terminam skip. Ah, não dá pra dar skip, tem que esperar. Quando todos os tripulantes terminam as testes, pô, dá pra. Não, ainda não terminou, ainda não terminou. Os Quantas tripulantes sim. Acho que eu já. Acho que eu já perdi já Eu tenho que matar dois, hein Cadê o lixo? Cadê o lixo? Cadê o lixo? Lixo, lixo, lixo Já mata logo um agora ninguém o Já achei, já, vixe, já achei, um já logo. achei Cachorro. Já achei Vou, um vou finalizar e minha task perdi, perdi, E... Perdi, perdi. Acabou! Ah, Uau, velho, mano! Sou aí, ô... Mano, é agoniante quando... Bugueiro, mano, é que agoniante quando ele jogo, vem, ele tá velho. Interior. Na moral, quando ele tá perto, velho. E tipo, tá é, contagem... Não, mano, não. mano, e a porta tava trancada. Meu Deus, o bagulho... Pô, mano. na moral, é muito mais divertido ah, tá assim, Na moral, na moral. Então é isso. Você viu que a galera detonou. O pai na primeira já se deu, ó, benzaço, tá ligado, mano? Ih, eu tô jogando muito, filho. Eu tô jogando muito, ó... Ele muito louco, tá ligado? Mongols é assim, mano Ou você é o impostor ou você é... ou você é a caça Ou você é o caçador, tá ligado? E é isso aí, mano Rapaziada, ganhamos na segunda E não teve pra ninguém, velho Já sabe Quer jogar comigo, mano? Cola no meu Insta Não esquece-me Manda o direct Segue nós lá Manda o direct Chava, Fernando, eu quero jogar Mongols com você Quero jogar Free Fire com você Eu quero jogar alguma coisa com você E eu vou te responder Beleza, mano? Tamo junto Valeu aí Não se esquece, velho Deixa o like Compartilha com o um amiguinho Tamo junto Valeu É nóis E próxima, meu querido tchau, tchau.